Shalom, boa festas, feliz ano novo a todos, mais um ano que começa e aqui estamos. Alegoria da palavra comer no Jardim do Éden. No Jardim do Éden encontramos a alegoria da palavra comer, que significa fazer algo como se fosse seu ou apropriar-se de algo mentalmente. Hoje, o Adão e a Eva, em cada um de nós, devem escolher comer eh, da árvore da vida, o que significa participar ou apropriar-se mentalmente da verdade de Deus, que é Cristo dentro de nós, que é Cristo, o Filho de Deus, dentro de nós, no jardim da nossa alma, que é o reino de Deus dentro de nós. Isto na Bíblia é conhecido como o Jardim do Éden. Ou, então, o Adão e a Eva, dentro de cada um de nós, devem comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal, que significa o nosso falso julgamento, julga pela aparência, julgar através dos cinco sentidos, a visão, o olfato, o paladar, a audição e o Julgamos pelo que ouvimos dizer, julgamos pelo que os nossos olhos captam, julgamos pelo que sentimos no nosso nariz, julgamos até pelo toque do nosso corpo ou das mãos, e isto pode ser falso. Isto é que o o conhecimento do bem e do mal. Quando entendemos o significado interno e espiritual da Bíblia, vimos que as coisas que parecem ser diretivas, físicas e matéria, tem por trás delas significados espirituais bem definidos. Pedra na Bíblia pode significar ou representar uh, a verdade, Cristo. Sobre esta, sobre esta rocha, a minha igreja. Pedra também pode também significar ou representar dúvida, a lei e morte. Remova a pedra. Eu te disse para remover a pedra como de Lázaro tira dúvida e o um milagre acontece e então Lázaro ressuscita sonho propósito o coração ressuscita a vida. É, depende do contexto mas Deus vai usando uma diretiva, uma narrativa física e material, das coisas materiais para explicar uma verdade espiritual dentro da sua, da minha da nossa vida Bom, ficamos aqui hoje com esta, com esta... Ah, Deus abençoe para uma grande tamanha Shalom